Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, hoje é dia de Free Lessons, hoje vou lhe passar uma ideia muito interessante para você incrementar o seu improviso, certo? A tonalidade desse making track está em Fá menor, logo nós vamos pensar aqui no Fá menor, no modelo de lá, certo? Aqui nós encontramos já o arpejo de Fá menor, veja lá, de forma lenta... E aqui nós vamos swingar apenas com arpejo. Uma sacada legal é os bends, você conhecer bem onde está os bends no arpejo. Então aqui na corda número 1, um, quando você ergue a nota Mi bemol, você acaba atingindo a nota Fá, certo? Isso, na corda de número 1, um. beleza? Na corda de número 2, o Si bemol pegando o Dó, que é a terça, certo? E agora a nota Fá, você pode voltar um tom, dar o bend pegando o Fá Logo aqui você já tem a pentatônica, certo? Nessa região. Ali já é meio caminho andado, beleza? Então vamos improvisar com a penta. Outra pentatônica, que a grande maioria das pessoas conhecem, é no modelo de Mi, situado aqui na casa 13. Aqui é a grande maioria dos licks que os guitarristas conhecem. Né? Eu tenho uma passagem cromática muito legal, começando aqui na corda de número 4, a nota fá. Aqui vamos trabalhar com a terça e descendo de forma cromática, até atingir a tônica novamente, veja lá. Certo? Mais uma vez. Chegando nessa nota fata, você já tem toda a região. Tendo aqui a nota Fá também, certo, na corda número 2, você pode utilizar o elemento cromático. Beleza, meus queridos? Você quer mais dicas? Então é isso aí. Visite o meu site gustavoguerra.com.br eu lhe espero lá com mais vídeos, beleza? Referente a essa aula. Então, nos vemos no meu site, gustavoguerra.com.br.